O coronavírus foi uma maldição enviada pelos deuses para castigar a humanidade. Porque todo mundo aqui está fazendo tudo errado. Por isso que o coronavírus é uma grande maldição. Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Vamos falar um pouco de coronavírus e de uma visão da espiritualidade sobre o assunto. Oi bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e o que o sol possa iluminar o nosso encontro? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus e a relação disso tudo com a espiritualidade porque esses dias a minha irmã chegou até mim e me perguntou o porquê de tudo isso, o porquê dessa pandemia e se era um castigo da deusa e dos deuses para a humanidade porque ela tinha ouvido isso de alguém e eu não acredito que seja bem desse jeito mas antes de começar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para fortalecer ainda mais o energia e comenta aqui embaixo para mim como está sendo essa quarentena aí na sua cidade. Bom, quando minha irmã fez essa pergunta, eu achei ao mesmo tempo estranho e ao mesmo tempo interessante, porque é uma coisa que eu acredito que precisa ser dito. Antes de eu começar a contextualizar aqui o que eu pretendo trazer para vocês, eu quero que vocês entendam que isso não é uma única verdade, né? Afinal de contas, a bruxaria é uma religião de pluralidade, a gente tem diversas verdades e diversas opiniões, essa é a minha opinião dentro do que eu acredito e de como eu vejo toda a situação, então você pode ou não concordar com ela e até complementar com a sua visão. A primeira coisa que a gente tem que notar é que a deusa e o deus, eles são tudo. Eles são as energias criadoras, eles são a própria natureza, eles são eu, eles são você, eles são tudo, eles são todas as coisas. Então eles são a própria natureza, eles são a ordem e o caos que geram tudo. É, por vezes a natureza realmente devolve pra gente algumas coisas que nós fazemos. Mas não porque a deusa tá castigando a gente, mas porque isso é uma consequência daquilo que nós fizemos, certo? É tipo, uma consequência catastrófica de um movimento social que, for, que aconteceu. E isso não é exclusivamente do ser humano. A natureza também acaba agindo para diversas outras espécies e criaturas que existem. Em alguns momentos realmente existe essa devolutiva, mas não é um castigo divino. É só uma situação desordenada que aconteceu e resultou em alguma coisa. Não tem por que uma divindade vir castigar o homem. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum existir uma divindade que é destruir a humanidade ou que ela sofre ou qualquer outra criatura ou ser vivo sofra, já que tudo isso também é a própria divindade, entende? Eu sinto e eu vejo a deusa como uma mãe que é extremamente correta e cuidadosa com as coisas que ela faz. Então, se você fez alguma cagada, ela vai falar para você, filho, limpe a sua sujeira. Isso não significa que ela tá batendo em você, às vezes até a gente merece uma palmada, mas a gente tá... Meio que limpando aquilo que a gente fez, a bagunça que nós fizemos. Você tá entendendo que mesmo que direta ou indiretamente, eu, você e todas as pessoas somos culpadas por essa situação? Parece estranho, né, eu falar que você do outro lado e que eu sou também culpado por tudo isso que tá acontecendo com relação ao coronavírus, já que a gente tá aqui, o corona surgiu na China e... Enfim, é um grande movimento, mas eu vou tentar diluir ele aqui pra você dentro do meu raciocínio pra que você possa entender que na verdade não existe castigo nenhum, mas sim a humanidade é, tendo que se movimentar em equipe, em conjunto, dentro do seu individual e ao mesmo tempo coletivo, pra poder arrumar buracos que foram feitos durante todo este tempo. Então não, a divindade não é, é um ser vingativo, e sim, nós estamos limpando a nossa sujeira, sendo culpa sua direta ou indireta. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona essa coisa cultural da China. Para a gente aqui no Brasil, comer é, boi, comer carne de porco, comer carne de frango, é uma coisa muito comum, assim como arroz e feijão, que a gente vai ver facilmente na mesa de qualquer brasileiro. Lá na China, animais exóticos, serpentes, cachorro e alguns insetos é, não só são legalmente é, criados para venda e comércio alimentício, como também faz parte de toda uma cultura daquele país e essa cultura ela é ela é advinda de um momento muito grande e complicado das guerras que aconteceram naquele país aonde todo um país acabou ficando à beira da miséria e passaram a ter que se alimentar é, desses tipos de insetos, animais e qualquer outra coisa que fosse viva e pudesse alimentar e dar sustância para eles ali. Essa venda desses animais, para quem não sabe, eles ficam enjaulados dentro de um mercado, um grande mercado público e as gaiolas, quando são animais grandes ou os aquários, eles estão sempre lá misturados, o saneamento não é um saneamento assim... Ok, Então as gaiolas ficam empilhadas, o cocô de um cai no outro e vai caindo E isso vai desenvolver dentro dos animais alguma coisa e o ser humano vai lá e come Esse tipo de alimento ele não é direcionado para as pessoas que são pobres e da classe comum da China Normalmente isso são pratos é, para pessoas que têm dinheiro Isso é levado para as pessoas que realmente conseguem consumir isso E ao mesmo tempo para as pessoas que estão visitando a China para todas as pessoas que estão saindo de outros países e visitando a China. A elite. É a elite que se alimenta desse tipo de animal. E essa elite ela é internacional. Ela não é só chinesa. Então, indiretamente, isso também é culpa de todo o mercado que se faz por trás desses animais. Então, direto ou indiretamente, cada país tem a sua cota de ir no outro país vizinho e experimentar a sua iguaria. Porque sim, esses animais faz parte sim de um, um, um, um sistema de, de de dinheiros muito grande dentro da China e alimentado não só pelos ricos da China, mas pelos ricos e viajantes de todos os países que decidem ir até a China e experimentar os pratos típicos ou vai falar que você não vê por aí mesmo no Globo Repórter ou em qualquer outro jornal de TV aberta quando a gente vai, é, tá passando aqueles documentários falando sobre países diferentes, aí aparece os espetinhos de um monte de bicho e fala do cachorro e fala disso e fala daquilo então isso acaba sendo visto pelo mundo todo e essa cultura alimentada não só pelos próprios chineses, mas como por todas as pessoas do mundo, certo? Então a gente já chegou aí aonde indiretamente ou diretamente os outros países também têm culpa do que está acontecendo. Então assim, é, você aí do outro lado que está vendo esse vídeo pode não ter uma culpa direta, sabe, com, com isso, com relação ao vírus. Porque o vírus surgiu lá e do modo com que eles armazenam, mas e a culpa é indireta? Essa contaminação ela só existiu porque as pessoas elas não se cuidam mais. Porque elas não conseguem cuidar da sua, do seu saneamento. Elas não sabem lidar umas com as outras mais. Elas não, elas estão tão enganadas e, e iludidas com fake news Que elas não conseguem diferenciar o que é uma notícia real do que é uma notícia falsa E isso, de certo modo, também é culpa nossa Nós estamos realmente cobrando é, o nosso país de maneira correta A gente sabe procurar os verdadeiros veículos de informação Porque eu vou falar da minha cidade A gente está é, em quarentena, mas assim, o trânsito da rua parece normal As pessoas elas não estão ligando para morte das outras pessoas, elas saem na rua falando, ah, não sou eu que vou morrer, eu não faço parte é, da, da, do índice de pessoas que vão morrer, que são idosos e pessoas um pouco mais velhas, eu sou novo, tá tudo bem, mas elas podem estar tá, é, disseminando e passando e transmitindo para as outras pessoas esse vírus que vai levar até a casa de alguém onde tem uma senhora e um senhor de idade que vai acabar morrendo, Vai ter uma insuficiência e vai acabar morrendo. Ou vai ir até é, os hospitais e não vai ter leito para essas pessoas. E você sabe que os idosos, eles são, digamos assim, os últimos a serem atendidos não é mesmo? Eles acabam morrendo como heróis porque as pessoas mais novas ainda podem contribuir para o Estado, ainda podem trabalhar, ainda podem conseguir dinheiro para o país delas, os velhos não, então se não tem leite suficiente para os velhos, tudo bem, eles vão ser atendidos como pode, seus resultados vão acabar morrendo então a culpa, direta ou indireta, está voltado para nós e para o que nós podemos fazer dentro de tudo isso e é exatamente dentro dessa visão que eu acredito que a deusa, ela não é uma criatura vingativa, ela não é uma divindade um ser que está vindo aqui para poder julgar e falar, você vai morrer porque você não está sabendo ser um ser humano Você não está sabendo lidar com as pessoas Você não está sabendo trabalhar a sua cultura Pelo contrário, eu acho e eu tenho certeza Que a Deusa está protegendo muita gente aí Porque nessa lenga-lenga toda Eu estou vendo quase ninguém falando das pessoas que vivem em rua, na rua Pessoas que não tem pra onde ir E as pessoas que têm baixa renda e as pessoas que precisam trabalhar, e estão trabalhando porque tem patrões aí que não estão liberando as pessoas. O coronavírus não é uma maldição que está sendo enviada para a humanidade para acabar com a gente, exterminar a nossa existência porque a gente não sabe como está lidando. Mas sim, ele é uma mostra de que nós precisamos melhorar. De que nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida e por como a nossa vida afeta a vida do outro. E isso faz parte também da espiritualidade, não? É, dentro, da, dentro da Wicca, que é a minha religião, a gente fala que é, a Wicca é um sistema também de experimentação, onde a gente traz as energias para a nossa vida, a gente experimenta e compreende essa, essas energias, cada um dentro do seu insight, dentro da maneira com que você consegue compreender isso. Então, é, dentro dessa quarentena, onde você preso dentro da sua casa e dentro de tudo que está acontecendo no mundo e perante todas as mortes, todas as pessoas que sofreram, o que você está tirando de tudo isso? Porque olha, se você não está conseguindo tirar nada de evolução para você mesmo, então tem alguma coisa errada e não é com o mundo, é com você então só para finalizar e tentar fechar aqui, caso você não tenha conseguido ainda entender tudo que eu estou tentando falar nesse vídeo, mas a China é um país que passou por uma guerra é, que assolou eles e tirou tudo que eles tinham para comer, isso desenvolveu uma cultura é, voltada para animais exóticos essa cultura foi alimentada pelas pessoas que têm poder, incluindo as pessoas do mundo todo, que vão até a China atrás desses alimentos exóticos e o coronavírus acabou surgindo daí, e sendo disseminado pelo país por conta das pessoas e da cultura principal de cada país e de como esses países lidam com as informações que são passadas para ele é fácil a gente culpar a mídia, é fácil a gente culpar a Rede Globo de aumentar o diminuir notícia, mas você tá procurando os veículos corretos de notícia pra você ter certeza realmente do que tá acontecendo? Se você não tá, a culpa também é sua. Então a gente chegou aqui ó, a entender que, direta ou indiretamente, você também é culpado por tudo que tá acontecendo. Então, não existe uma deusa vingativa, não existe um vírus que está matando todo mundo porque é uma, um castigo divino. A deusa só não é obrigada a apagar o incêndio que nós criamos. E se nós criamos, juntos a gente pode resolver esse problema. Basta cada um se conscientizar e fazer a sua parte. Então essa é a minha visão pensando em espiritualidade com tudo isso. É muito fácil a gente culpar o destino, é muito fácil a gente culpar as divindades, é muito fácil a gente culpar a China, mas é muito difícil a gente olhar para o nosso próprio umbigo e perceber que a gente também tá também tem, sim, a ver com tudo isso. Então, essa é essa a minha visão. É, se você concorda ou discorda, os comentários estão aqui ó, abertos para você poder comentar não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia aqui, né? E comenta pra mim conta pra mim a sua visão também de tudo isso o que, que você acha que tá acontecendo se você acha que é uma conspiração, se tem Umbrella Corporation tentando transformar todo mundo em zumbi, enfim, conta pra mim qual é a sua visão sobre a situação do coronavírus muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado por me mas esse encontro que o sol possa iluminar o seu caminho.